Estou continuando a série The Quinto Fighters. Estou jogando o jogo Cop 94. Esse jogo quando saiu nem era nascida. Mentira. <risos> <risos> então assim peço para que vocês acompanhem o vídeo até o final, se inscrevam para quem não é inscrito, compartilhem com os amigos e é isso aí. Bora pro jogo. Gente, eu tô aqui escolhendo meu trio, o trio Parada Dura, não tem pra ninguém. China. Selecionando aqui o, o primeiro, o que eu vou apanhar. A porta da esperança abrindo. Eita! Eita! Toma, apanha aí Só porque eu falei pra apanhar Eu que apanho Toma aí Como pode Olha que roubo. Eu tô esperando pra atacar oh. Meu raduque é enorme Toma Vai ver se não vai apanhar. Agora veio o Rio. Enchendo aqui, meu. Na temperatura máxima. Gente, eu gastei. Não é nada. Vai! E... Nossa! Esse aqui tá aí você toma. Papai <risos> é porrada, gente. Ah, tá quieto. De jeito eu vou morrer. Ah, falar tá lá logo. <risos> Vem sem medo, enfrentando tudo aqui Vá pra lá Deixa eu encher aqui, ó Ah Oh, não devolveu a safada Toma aí De novo a minha temperatura máxima Não deu pra nada Vem aqui Que tá bom, viu, meu, jogando com ele Fica aí Meu, ele, Jogar com esse velho bêbado é, é, Ele joga bem, esse velho Não posso deixar ele jogar Ele tá bebendo ali <risos> Aproveitar que tá do pra matar <risos> Toma, monte de borrada Essa bolada dá com o bosto, gente Toma Olha ele tirando Com a bola dele, vocês estão vendo? Toma aí o, meu, o chulé Na sua cara Eu já tava pra morrer mesmo? Toma Tô bem jogando com esse personagem. Vai, ó. O do meu Hadouk. Ah! Vá tá pra lá! Que medo ficar nesse canto. Vá tá lá! Meu, toma! Um próximo Não deixou nem encher meu poder Cai Vixe meu Vixe oh. meu Quase morrendo aqui. Toma. Ah! Vai logo! Olha! Saiu fora do meu golpe! Vai! Agora você vai ver. Uh, tô jogando cacu. Oh, vai embora logo. Dacma. Docmaster. Ó, ele até quer encher o poder dele. Agora eu, tô, agora eu tô poderoso. Ah, toma aí. Vai, morre. O melhor vence. O trio parada dura, ninguém tira. Eita Vou continuar assim Tá dando certo <risos> Toma Vai, morre <barri>. Te <risos> deu certo ah, é Perfeito tipo bem de paloma Assim. Sabe defender o em... golpe de cima Vai tomar Toma de novo <risos> Defende em cima Aprenda a defender ah! não, não adianta dar só O seu máximo não o seu especial nem nada Eita Esse aí ficou bravo Pô, Vai morrer Toma pesada na cara. Targo uh. aqui. <risos> Ei. Ai, desse jeito eu vou morrer! Agora você vai ver. Gente, esse jogo é muito legal de se jogar. Você se diverte bastante. Quem ainda joga, comentem se vocês gostam deste jogo. Eu acho que quem joga este jogo são os viciados, bem viciados mesmo. Toma aí, olha, Vixe, mais um golpe desse eu morro. Minha magia aí, ó, Ele tá saindo Tá. Uma duque enorme. <risos> faz a tela toda Ah! Ah, morre aí. Trio parada dura continua. <risos> Só o tamanho desse um jogador de basquete é mesmo que assim feitando o um chute. Vai tudo morre da beco. Até deixei tonto. Eita, agora tá vindo os grandões Dá medo Vou continuar batendo assim, que nem eu tava Nossa Ó, oh, tá esperto Tá vendo que eu tô pulando Agora Vai o que me sobe a magia Eita Ah, eu tô morrendo ah. Ah. Vem cá, vem Não tô bem preparada Esse aqui tá vencendo tudo É o que salva o trio dura É esse aqui É o que eu tô conseguindo tirar, gente Tá. Eita, eu pulo ele consegue acertar em cima, ele tá esperto. Tá. Olha, saiu da minha magia, monstro. Eu tenho que fazer alguma coisa Ah, eu preciso tirar você Nossa. Toma Morre logo Toma, Brian. Eita, Eu vi uns grandões. Dá até medo. Continua assim, fugindo. Eita, cabeçada. Eu sou a boneca que... Personagem que zoneia É bater de longe E sair fora <risos> Fica aí FICA aí ah! Só falta mais um golpe Só o risco ah! Toma Ai que bom Pessoal, desconectou enquanto eu tava aqui gravando Eu devo ter mexido aqui Que acabou soltando o cabo Então vamos continuar aqui a partida Acompanhe Bora pra luta Agora enfrentando o mestre vem aqui vem, o rugal, o Sidney rugal <risos> <risos> <risos> se eu vai difícil, vamos ver, cheia aqui, mano na sua cara, ai morre logo, ah vai lá! morreu Acuma, Agora O cara vai vir Que nem um Eita, tirou até o terra Lascou Veio todo preparado Ai, que medo Olha pra isso Que roubo Ah! Que isso Olha o sangue Ah, não valeu E ainda o sangue dele aumenta Não adiantou eu ter batido ah, eu tenho que bater, eu tenho que usar uma forma de. Ai, ah, me falta! Eu tenho que bater e sair fora, senão eu não consigo terminar o jogo. Senão eu vou perder tudo isso pra perder no mestre. Tô lá, tô lá. <risos> Socorro! Tá, prela Gente! Toma! Tudo tem que dar aqui, gente. Olha. Tá! Prelo. Um raduque que pega a tela inteira. Aí não tem nem como se esconder. Nem a defesa ajuda. Nossa, precisa de... o parador não tá resolvendo nada. Tá a parada mole aqui. <risos> Ai! Eu preciso ganhar! Não, vou continuar assim De longe, batendo Olha, ele pegou no tempo certo Tá difícil Morre logo Gente, só um risco para ele morrer Vai Esse tem com gosto Ufa Quase que o mestre não morre E eu não consigo acabar o jogo <risos> Pessoal, obrigado por ter acompanhado até aqui, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e com as amigas, deixe o seu like e comente, então até o próximo vídeo, tchau!